Bom dia galerinha. Que pôr enrosco aqui. Bom, Deixa eu gravar aqui agora porque é BR tem gravada, porque eu não sei. Mas eu gosto de gravar só quando tem graça. Tá indo na manhã de boa. Mas aí me acha um doce desse. Ah, vamos ver, vamos ver. Colé de colhe aqui. Porque será? Por que será? Ah, estreitaram aqui, ó. Vamos chegar aqui pra gente ver. Vamos chegar aqui, vamos chegar aqui. Ah, esse carinha aqui, né? Opa! Porra, era só isso. Agora o outro lado tá feio. Como tá? Deus que me livre! Peguei esse engarrafamento de carro, né? De carro, não de moto. É obrigado, meu Deus. Rapá, São Paulo. Olha ah, os inocentes, ah. sabe de nada, inocente. Tudo indo pro engarrafamento. Ô ah. nego! Oh, Se vocês bem soubessem. É que aqui não tem nem mais o que fazer, né? Não tem retorno, não tem porra nenhuma. E era. E aí por trás? Tem, nem tem, nem tem, é. Nem tem por onde ir por trás aí. <risos> Ali a Bahia tá metendo aqui no, no centro. Esse canteiro aí eu percebi que eles estão passando junto um, um, um, uns canos as mangueiras assim bem grossas isso é importante quando fazendo essas obras de infraestrutura que é por onde a concessionária pode alugar para passagem de fibras ópticas e isso é importante pra caralho se já tivesse passando nas fibras a ah, porra oh. a ah, né, todo mundo trabalha na área de, de informática ou tecnologia pra, tava colocando isso aí é verdade mas isso tem um um, um um impacto você não tem noção isso isso evita posteriormente ter que quebrar ter que passar e onde você leva a comunicação de dados, você traz junto progresso para a cidade. Por exemplo, eu tenho um, um, um site, sites que a gente fala é assim, uma região distante da nossa matriz e a nossa base, tem, tem um, um caso clássico, barreiras. O nosso link de barreiras ele é de 512k. Pois é. Em casa a gente já consegue ter 1 MB, 2 MB, 2, 15, 35, 100 megas. O pessoal ainda está com 12k, 12 não, 512k. Isso é ruim. ah lá, só trabalho não. Imagine. Eu acho que o maior link que tem lá é 5 MB na, na federal, na Universidade Federal. É pouco. Você plugar uma universidade de 5 megas, cara, depois que você liga as máquinas e esse, esse, essa banda começa a ser rateada, dividida em pedaços, você vai ter um link pequeno pra cada um. Então você não vai ter uma comunicação de, de vídeo boa, você não vai ter qualidade em voz, eles não podem aplicar lá um, um, um, um, um, um VoIP. Chamada em vídeo, meu Deus, nem pensar não tem qualidade, não é aquela mesma coisa. É por isso que o Google começou a, a passar fibra óptica. O Google está virando provedor de internet lá na, nos Estados Unidos, tem uma cidade lá, esqueci agora onde é. Mas ele está passando a porra da fibra dele, está entregando um giga, acho que é de 100 megas a 1 giga na, na porta da pessoa. O Google te entrega uma fibra. Que lindo. Então, a maturidade da, da infraestrutura de rede lá <coughs> é outra coisa. <coughs> bora, bora. <coughs> lá você tem... tem qualidade no serviço. Então você coloca isso aí, você dá um, um, um link bom para a região, ela vai crescer porque vai ter acesso à informação. Hospitais vão poder utilizar videoconferência, universidades, empresas. Para você, você atrair empresas, né? Tem que se fode, rapaz. Tem vezes que tem que começar a colocar rádio. Aqui perto, em, em, em cachoeira. Rádio pra caralho. Tudo com Um nick baixo. Em alguns casos. O governo não tenta... É, isso não é bem tanto do governo, é que provedor de dados não é o governo, é, é as empresas. É bem, ah, a cidade não tem muita gente, então não vale a pena investir pesado nessa região, porque não vai ter retorno financeiro. É, ela tá certa, né? empresa privada avisa o lucro. Então, o que acontece nessas regiões? Os pequenos produtores locais passam a fibra deles e fica muito um interconectado no outro, eles fazem um tipo de PTT ponto de troca de tráfego e aí vai um ajudando o outro fazendo com que o link chegue nas cidades mais distantes aonde a Uia, a Embratel, Ligue, se não existe, né? Não sei. Não quero enxergar. Do maior ponto essa in iniciativa da galera. Aqui é começa a viajar dessa nova. Né? Falando de fibras, expansão de rede, essa informação, é isso mesmo, tem que passar, tem que passar aqui, tem que começar um caso clássico tá? da rede nacional de pesquisa, RNP, o, o backbone dele, que é o core da rede, é o centro da rede, na maioria das cidades que ligam o nordeste ao sul e sudeste, o, o, o link central é de 10 gigas, por enquanto, que vai aumentar para 100. Mas o link, que tá plugado lá em Manaus, acho que é o de Manaus, é de, deixa eu ver, acho que é 40, 40 megas, oh. imagine, 40 megas comparado, a 10 gigas. Porra. Se é que dá pra comparar, né? Não dá. É porque é isso. Porque a região norte é muito grande. Não é tão... Qual o termo? civilizado Não, não é tão... Pô, eu tô querendo falar algo tipo. Populoso, mas não é, não. Mas não, é, não tem o o termo. É algo similar a desenvolvido. Assim, tem menos pessoas. O maluquinho do coco aí, ó. Broca pra caralho. Bota pra fuder com o corpo. Ai... Bora abri, abrir, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, maluco, você tá devagarzinho abre, lembrando aquela prova dos cones que a gente faz na escola para que serve? serve pro trânsito na hora de cortar os carros é tudo cone cone que anda é, cone, cone grande desvia é do cone galerinha então é o Wilson aí, começou o vídeo achando que ia pegar engarrafamento, mas não pegou, meu Deus! Abafa! Nunca saberão, nunca saberão a verdade! Até a próxima galera! Bom dia pra vocês. Tchau, tchau.